Olá! Seja muito bem-vindo. Seja muito bem vinda ao Arte de Mudar. Eu sou a Dani Mangini e eu vou te ajudar a começar bem o seu dia. Eu te convido a sentar na sua cama, respirar profundamente por três vezes. Escolha uma posição confortável para deixar as suas pernas e relaxe as suas mãos sobre as pernas. Inale, exale profundamente. Que as suas respirações sejam largas e completas. Se por acaso você se distrair com qualquer pensamento, basta você voltar a respirar profundamente. Lembre-se, a sua respiração é uma grande amiga, no momento em que você está meditando. Hoje te esperam momentos alegres, momentos de conquista, de satisfação, de oportunidade e surpresas incríveis. E todos os dias podem ser assim. Basta você mudar a forma como você enxerga as pessoas, as coisas e as oportunidades. Que tal se hoje você experimentar colocar amor em todas as suas ações? Então, se você experimentar colocar amor nas suas conversas com a sua família, com os seus companheiros de trabalho, com as suas chamadas telefônicas, com os seus amigos, inclusive nas mensagens, coloque amor, coloque doçura nas suas palavras. Lembre-se, tudo aquilo que fazemos para os outros, retorna para nós. E se por acaso surgir algum desafio durante o seu dia, confie que você é capaz de superar, pois você tem todas as qualidades e as forças para superar qualquer problema. Tudo que você precisa para vencer, você já tem agora. Repita comigo, interiormente, estas afirmações. Agradeço por tudo de bom que este dia está a ponto de me presentear. Inala. Repetimos mais uma vez. Agradeço por tudo de bom que este dia está a ponto de me presentear. E para que essa frase fique gravada na sua memória, vamos repetir mais uma vez. Inala. Agradeço por tudo de bom que este dia está a ponto de me presentear. Solta todo o ar, relaxa os seus ombros, desenha um sorriso no seu rosto, um sorriso de bom dia para você mesmo, para você mesmo. Antes de nós recebermos as bênçãos, nós devemos agradecer por elas. Então, que tal se você aproveitar esses minutos iniciais do seu dia e agradecer todas as bênçãos da sua vida? Lembre-se que está tudo bem. Tudo está em paz e você se sente bem. Agradeça por isso. Sinta esta sensação de tranquilidade, de paz interior, desfrute desses momentos, esses momentos maravilhosos onde você encontra dentro de ti um ponto de tranquilidade, de refúgio para descansar a sua mente e fortalecer as suas energias. E lembre-se que, durante o seu dia, você pode voltar a esse lugar de paz a qualquer momento. E agora, você deve se preparar para começar o seu dia com muita força interior, com muita energia. Respire profundamente por três vezes. Inale pelo nariz e prove soltar o ar pela boca. Bem devagar... Comece a mover os dedos das mãos e dos pés... E abra os seus olhos devagarzinho... Quando você já estiver preparado... Gire os seus ombros para trás e para baixo... Relaxados... Porém, com uma postura reta... Uma postura confiante... E tenha a certeza... Você vai começar o seu dia com a confiança e com a força de um guerreiro e de uma guerreira. Saia para vencer. Que você tenha um lindo dia. Namastê.